Olá! Você conhece o aplicativo Sou FMS? Com esse app você pode ter todas as informações do seu curso na palma da sua mão. Para acessar é muito fácil. Você vai procurar na loja de aplicativos do seu smartphone o app Sou FMS. Vamos abrir para ver como funciona. Na página inicial nós temos quatro botões e aqui você pode inserir a sua foto. Vai aparecer o seu nome completo, o curso no qual você está vinculado, seu RGA e a situação da sua matrícula. No primeiro ícone, Disciplinas, você vai acessar a informação de todas as disciplinas nas quais você estiver matriculado no semestre. Aqui você também acessa a informação do seu RGA e, clicando aqui, você consegue ver a turma, o ano, o semestre, a carga horária, o período da disciplina, a situação, o nome do professor ou da professora. E nessa parte inferior nós temos três abas. Na primeira, você vai visualizar as suas notas, as avaliações, quando estiverem disponíveis, os horários de aula e também informações de frequência. Aqui também tem um botão de acesso fácil a todos os seus horários de aula de todas as disciplinas nas quais você estiver matriculado no semestre. Esse terceiro botão, Identidade Estudantil, te dá acesso à sua identidade estudantil digital que é válida em todo o território nacional. Para girar, basta clicar na tela. E por aqui você também acessa o questionário sociodemográfico. Na barra inferior, você também acessa a biblioteca da UFMS. Por aqui, você pode consultar todo o acervo bibliográfico da UFMS. Você pode buscar pelo acervo digital ou também pelas bibliotecas físicas. Nesse terceiro ícone, você acessa todas as mensagens que serão enviadas pela coordenação do curso ou pelos professores e professoras por meio do SISCAD, que é o sistema acadêmico. E nesse último ícone, no canto inferior direito, você acessa as informações do seu perfil com seu nome completo, seu login, seu e-mail e CPF. Lembrando que o acesso ao aplicativo é feito por meio do seu passaporte UFMS. Se você tiver qualquer dificuldade com o passaporte, envie um e-mail para suporte.agetic.ufms.br